Eu sei que tá bonita! Oh, oh. E aí, e aí, e aí, e Costa na parede, pai. Deixa eu, deixa eu, deixa Costa eu. Costa na parede, senão você vai morrer. Vou te falar. Né? Então, espera. Hum. Não existe, não existe, não existe. É eu Olha o mãe aí, pode pegar! Eu tô vendo. Olha ele! pegou aqui, ó! Ele pegou o pé da escada, não adianta nós ficar só envolvido aí não, meu tá? bebê! Pai, os caras têm inteligência artificial! Ah, é pai! E Aí! Aí! Aí! Nossa. Vem, vamos por outra estratégia, vem, pai. Porque é errado aqui. Certo? Três. É? Pronto, pronto. Isso nem é que a... mais. Fica aí, fica aí. Eu vou buscar mais caras. Nunca vem aqui, você sombra lá e nunca desce aqui. aí eu fico ali belando a parede, eu desco e me Ai, e aí? Ela vem em cima de mim aqui. de ruim. Eu acho ruim. É ah. eu Gente, né? ah. eu tô retirando a caixa. Deixa eu pegar. Não é Quando você vai? Por aqui. Uh -huh. Vai morrer, junto, né? Faz é o seguinte, pai, fica aqui, ó. Vem ele de novo. Quando, quando é o negócio. Aqui? Isso. atrás Não vem ninguém. Thank mm -hmm. you. Fala Falta Falta pouquinho! Ah, ah, ah. É só não roubar, mas eu vou ver se eu dou um jeito de buscar mais caro. Eu não comeu, né? né? Oh, I'm <laughs> Vai morrer. Se eu morrer, eu tenho mais uma vez. Cheiro que não morrer. Você tá aqui? Faltou um. Passamos, vai. Eu falei que nós ia passar, uai! Nossa Senhora! Valeu, uai! Você tá duvidando? E salva isso aí? E salva! Agora o próximo mapa. Então, então tá. amanhã ele já joga não, no, no outro No outro mapa. Não, <laughs>